É Escolhe outro ministério aí, por favor. Uh, ministério da Fazenda, né? que teve aquela ministério questão da, da moeda. Ministério da Fazenda, muito bem. Né? O, o, o... Primeiro que a gente está né, num, num um aumento de desemprego que vem desde o início do governo Lula. Né? Tipo, o desemprego ele estava estável, aí ele começou a piorar no... em janeiro. Usando os mesmos critérios para avaliar. Os mesmos pra avaliar. critérios para avaliar do governo anterior. Isso é importante. É importante. É, começou a piorar a arrecadação foi já no... Primeiro, você teve uma arrecadação recorde, né? Do início de ano, que nunca o governo tinha arrecadado tanto no início de ano. Passou o primeiro mês, a arrecadação já começou a ir pro buraco. Foi a pior da série histórica. Desde que começou a ser feito é, o cálculo. Então, a gente tá no, no pior cenário possível. A inflação tá alta e o juro tá alto. E aí o governo... Por que, que o juro tá alto? É porque o governo gasta demais.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 A gente tá discutindo em cima de um PowerPoint do Haddad, que colocou é, é, é, 2,3 acima de 2,5. Na ah, proporção. Mas o, o, mas o mercado recebeu até que bem essa porra, não foi? Recebeu porque o mercado esperava nada. É isso que eu escutei, né? Do, da, da, do pessoal que trabalha com o mercado. Tipo, a gente não esperava nada. Veio alguma coisa. A gente já se animou. É uma coisa que, eu, que não só o mercado tá assim, mas a imprensa, né? tipo, tudo que o Lula faz pode ser a coisa mais simples possível, a galera. Uau. Porque como a galera não esperava nada do governo PT, principalmente pelo tipo, foi o governo Dilma 2, tudo que o Lula faz ou que ele projeta fazer não, não tem nada, né? Então, é bizarro, né? E tem outro ponto, né?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 Quando, na, na realidade orçamentária que a gente tem hoje. Ainda sobre o Fernando Haddad, o Kim, há alguns meses, antes de eu assumir como deputado estadual, teve, nós fizemos um requerimento ao Ministério da Fazenda para o Haddad finalmente explicar o que era aquela questão de moeda única, moeda comum com a Argentina. Porque eles ficavam, tipo, desde a campanha do Lula, não vão tentar ter uma moeda, moeda comum, vai ser assim, vai ser assado... Aí o Lula falava uma coisa, o Haddad falava outra coisa, a Gleisi tuitava de outra coisa. Nossa, eu não sei querer muito falar. Haddad, explica essa história. Tipo, não é nem que nós somos contra os favor, eu sou contra, particularmente. Agora, explica essa história. E eles já responderam? Acho Ainda que não. não. É, tem Porque, tipo, é uma coisa que o Lula tem feito. Ele dá declarações, depois o Haddad dá outra declaração. Aí, como tem muito ministério, os ministérios ficam batendo é. cabeça. Aí a Gleisi vai lá e tuita. E, no fim das contas, eles não mandam nada, ficam fazendo esse não, jogo de e narrativa. E o próprio PT tá se matando.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 Nesse, nessa, nesse PowerPoint. A palavra arcabouço arca fiscal é, é muito meu irmão. Os caras me O arcabouço fiscal é, de é, Fernando Haddad. Tipo, parece parece de um, um algo muito foda, Sim. né? Parece que foi feito pelo Milton Friedman. <risos> <risos> é muito lambissaco do veinho. Mas, é, porque assim, eu, eu... Ouvindo o que você está falando aí, parece ruim. Especialmente a parte de criar um novo imposto que vai, vai doer.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 É isso? sei, sei. <risos> é isso, você mas quando assim, tá naquela BMW retorno. do Arthur Lira, mas, você mas, sabe, mas que mas que assim, É, mas assim, o, o, o que eu quero dizer é que assim, a gente paga imposto pra caralho, mas como não retorna nada, a gente meio que não vê, tá ligado? A gente meio que fica, caralho. Se eu pagasse imposto pra caralho e eu não precisasse pagar a escola pública, escola, escola da minha filha e, e plano de saúde, por exemplo, aí foda-se. é o país com a maior carga tributária do mundo sem ter o maior IDH do mundo. Então, esse para mim é que é foda. É, é, e a gente falar de criar um novo imposto, assim, eu fico até com medo, porque assim. Cara, já é muito difícil empreender nessa porra, né? E onde é que ele vai bater? Vai bater é em nós aqui, pô. Classe média é onde ele vai bater. É. E né? isso sem falar já, Ministério do Trabalho vai querer rever a legislação vou trabalhista. Vou, vou, vou, vou ver se eu consigo conversar com ele pra entender essa porra aí melhor. Porque eu acho que quando ele tá falando com quando fala com jornalista lá, os caras fazem umas perguntas muito quadradas. Mano você aqui, troca ah, ideia com ministro comigo. Ministro troca uma ideia comigo. de duas horas, horas e meia. Vamos, vamos, vamos. Nossa, coitado. Não, mas eu, mas eu, ó, <risos> eu vou defender o Haddad nesse ponto. Porque <risos> eu, eu, eu acho, eu, eu acredito que ele seja um cara. Assim, ele tem uma razão para estar tá fazendo isso, eu acredito. Porque eu não acho que ele é burro, tá ligado? Ele, ele deve ter. Eu acho que economicamente ele não tem a menor noção do que ele tá, falando, do que ele tá fazendo. É. é, burro não, incompetente e com certeza. Não, na economia ele não tem a menor noção do que ele tá fazendo.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 Que, que, que, qual que é a teoria do concurso de beleza de Keynes? Keynes, ele é um cara que ele era um ótimo operador de ações. Ele sabia muito como ganhar grana no, no mercado de ações, né? E a tese dele era muito simples, né? Claro que para você manjar no caso concreto é mais difícil do que isso. Mas a tese é simples. Na época do Keynes, tinha um concurso de beleza que era o jornal, né? E um monte de mulher que você é, votava lá em qual você acha que é a mais bonita.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 Não significa que as contas públicas estão bem estruturadas porque deu uma melhoradinha no mercado. Não, significa que a onda massa acha que vai no sentido melhor do que não ter nada. Entendi. Cruel. Pessoal, esse daqui é o meu canal de cortes. Tem muito conteúdo aqui que você não encontra no canal principal. Então eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clica no sininho também para você sempre receber as notificações. Pessoal, nós estamos oficialmente na Ucrânia. Ah, aqui é uma rota que a gente está recebendo, inclusive insumos militares. Ali eu já falei, cara, alguma coisa está muito errada. A gente vai realmente oh. ver aqui. Então, caindo, pra entender como é que funciona você enche o até ali